Alô, alô galera do Twitter, tô passando aqui só pra lembrar e deixar aquele convite todo especial, aí Na próxima terça-feira, daqui a uma semana, 9h15 da noite, no SBT, o novo endereço da Libertadores da América, o primeiro jogo das semifinais, River Plate e Palmeiras. Esse jogo vai ser em Avejaneda, na casa do Independente, no estádio Libertadores de América, já que a casa do River, o Monumental de Núñez, está em... Reforma. Então, coloque na sua agenda, terça-feira, 9h15 da noite, River Plate e Palmeiras, só no SBT. A TV que tem torcida. Uma máquina verde. Um avião verde Vai atropelando seus adversários Mas para chegar até o Bi É preciso passar por um tetracampeão O River Plate River Plate e Palmeiras Direto da Argentina O primeiro passo para chegar à final Começa a próxima terça 9h15 da noite Aqui no SBT